Eu sou o Carlinhos Vergueiro e queria convidar para o ato Cultura pela Democracia, dia 11 de abril, a partir das 17 horas, na Fundição Progresso. Um grande abraço, não vai ter golpe.